Nos dias 15 e 16 de dezembro, dez candidatos aprovados no concurso público de servidores de 2022 do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tomaram posse. Os cargos preenchidos foram de técnico e analista, sendo um de oficial de justiça. O diretor-geral do TRT de Mato Grosso, Marlon Rocha, falou sobre a importância de contar com os novos servidores. Significa muito, muito mesmo. Foi um trabalho intenso ao longo desses é, aproximadamente sete meses aí, entre o momento em que o tribunal decidiu fazer o concurso e agora é a celebração com a posse dos primeiros é, candidatos, agora novos servidores empossados que vão aí atender né, os jurisdicionados que estão no interior de Mato Grosso, aqui na capital, alguns também na área administrativa do tribunal, então é um momento ímpar dentro dessa história tão grandiosa do TRT que completa 30 anos agora. Os servidores recém-empoçados celebraram a posse no TRT. E nesse momento de posse passa a nossa história né, na cabeça, é, é um misto de muita emoção. É alegria, porque é muita luta. Eu estudei quatro anos e meio, venho, provenho de uma família humilde, então foi muita luta com a ajuda do meu esposo, sempre me auxiliando nos meus estudos. E a Justiça Trabalho, eu sempre sonhei em trabalhar nela, é o órgão do meu sonho. Já estagiei em vários outros lugares, mas meu sonho sempre foi a Justiça de Trabalho. Então, estou muito feliz, acredito que todos estejam aqui, os empossados. Era um sonho e esse sonho se realizou. Por cinco anos estudando para concurso público, todo dia toda hora não é fácil né é o preço a pagar porque né hoje atualmente está sendo muito concorrido com o concurso público passa um filme na cabeça né é um sonho aí materializado e entrar para a justiça do trabalho em especial o TRT 23 que é uma é um lugar tão sério né um trabalho tão bonito é, é realmente assim muito gratificante novas nomeações devem ocorrer apenas no ano que vem e a expectativa é grande, como destaca o diretor-geral do TRT, Marlon Rocha. As expectativas são positivas. Ah, o Congresso Nacional está tramitando ainda a lei orçamentária anual, com muitas autorizações de vagas para a Justiça do Trabalho. A gente não tem ao certo ainda o número que será é, direcionado ao TRT de Mato Grosso, mas a expectativa é de que hajam sim mais nomeações, inclusive, do que no último é, concurso. Né? Então a expectativa para quem está aguardando aí ser nomeado é positiva, pelo menos por enquanto. Né?